Há um propósito grande e glorioso na marcha dos universos pelo espaço. Toda a vossa luta mortal não é em vão. Somos todos parte de um plano colossal, de uma obra gigantesca e é a vastidão desse empreendimento que torna impossível ver grande parte dele de uma só vez e durante qualquer das vidas. Somos todos uma parte de um projeto eterno que os deuses estão supervisionando e executando. Todo mecanismo maravilhoso e universal move-se majestosamente no espaço ao compasso da música do pensamento infinito e do propósito eterno da primeira grande fonte e centro. O propósito eterno do Deus Eterno é um ideal espiritual muito elevado. Os acontecimentos do tempo e as lutas da existência material não são senão um andaime transitório a fazer uma ponte para o outro lado, para a terra prometida da realidade espiritual e da existência superna. Evidentemente, vós, mortais, achas difícil compreender a ideia de um propósito eterno, sois virtualmente incapazes de compreender o pensamento da eternidade, algo que jamais começa nem acaba, pois tudo o que vos é familiar tem um final. Quanto a uma vida individual, a duração de um reino ou a cronologia de qualquer série de eventos relacionados, pareceria que estamos lidando com um trecho isolado do tempo. Tudo parece ter um começo e um fim, e pareceria que tal série de experiências, vidas, idades ou épocas, quando arranjadas sucessivamente, constituiriam um caminho direto, um evento isolado no tempo que passa momentaneamente como um relâmpago diante da face infinita da eternidade. Mas, quando olhamos para tudo isso por detrás dos bastidores, uma visão mais abrangente e uma compreensão mais completa sugerem que essa explicação seja inadequada, disparatada e completamente inapropriada para explicar com propriedade e também para correlacionar as transações do tempo aos propósitos fundamentais e às reações básicas da eternidade. A mim me parece mais adequado, aos propósitos de uma explicação à mente mortal, conceber a eternidade como um ciclo e o propósito eterno como um círculo sem fim. O ciclo da eternidade, de algum modo, sincronizado com os ciclos materiais transitórios do tempo. No que diz respeito aos setores do tempo ligados ao ciclo da eternidade e formando uma parte dela, somos forçados a reconhecer que essas épocas temporárias nascem vivem e passam exatamente como os seres temporais do tempo nascem, vivem e morrem. A maior parte dos seres humanos morre porque, não havendo conseguido alcançar o nível espiritual para a fusão com o ajustador, a metamorfose da morte passa a ser o único procedimento possível por meio do qual podem escapar das correntes do tempo e das amarras da criação material, tornando-se assim capacitados a dar o passo espiritual junto com a procissão progressiva da eternidade. Tendo sobrevivido à vida de provas do tempo e da existência material, torna-se possível para vós continuar em contato com a eternidade e mesmo como parte dela, girando para sempre com os mundos do espaço em torno do ciclo das idades eternas.